Jordi com DY no final, tá aí o, o Jordi? Está já deram Pelé na CPMI, hein? E já é, melaram Jordi. o jogo. É, ainda não foi melado não. Ah, mas vai melar. Não, não, vai, não vai, vai melar, melar. Agora... vai melar. Assim, eles estão tentando, é... infelizmente, o Rodrigo Pacheco, mais uma vez, vem mostrando que ele tá a serviço de Lula. Que ele tá agindo como garoto de recado de Lula. Não bastasse tudo que ele já vem fazendo sendo um omisso frente a todos esses abusos de autoridade do STF, não colocando o processo de impeachment para frente de ministros que fazem é, abusos, é, agem ao arrepio da lei e não atende o clamor da população por processo de impeachment contra ministros do STF. Agora, ele tenta blindar Lula e seu desgoverno com é, é, essa sessão do Congresso Nacional que estava marcada para hoje. Na verdade... Na semana passada, já estava marcando a sessão. Essa sessão do dia 11, ele suplicou a nós que não fosse instalada no dia 11. Nós falamos com ele que, inclusive, ele não precisava instalar, porque ele disse que iria para a China. Nós falamos que poderia ser, então, o vice-presidente do Congresso Nacional, que seria o Marcos Pereira. Ele disse que poderia ficar muito feio para ele, que ele seria, pareceria que ele é contrário à instalação da CPI, e pediu que fosse nessa semana. E hoje nós fomos surpreendidos com um relatório, um ofício de alguns partidos da base do governo Lula dizendo que por não ter é, a instalação da CMO, a Comissão Mista de Orçamento, que iria votar e iria deliberar sobre o piso nacional da enfermagem, e isso seria uma matéria que também seria votada no Congresso Nacional, eles pedem que essa sessão ela seja adiada, e agora ele está fazendo uma reunião, lá no gabinete dele, com alguns líderes, e a gente botou oposição inteira para ir lá, ele diz que a maioria está sendo contrária, a, a, não à a instalação, mas essa sessão de hoje, os, isso líderes. Não é verdade, os líderes. Mas assim, se, se realmente, Rodrigo Pacheco, aceitar essa decisão, aceitar é, é, esse pedido do, do Lula, né? Porque é um pedido feito por Lula. Porque ele tem muito a esconder sobre essa CPMI e por isso que ele está tentando impedir a CPMI. Mas se isso realmente acontecer, eu já conversei com o nosso líder de partido do PL na Câmara, o, o lideral Tineu, já conversei com a liderança do Novo, já conversei com o Flávio Bolsonaro e outros líderes do Senado, vamos fazer obstrução total, não vamos votar mais nada.